Nopa, então, se você gosta de navegar em vídeos de animais, provavelmente já se deparou com vídeos de raposas, não é? Esses animais exóticos são bem populares por causa da sua fofura. E as poucas pessoas que conseguiram domesticar uma raposa sabem como se comportam. Sendo fã de raposas, consequentemente você já deve ter se deparado com esse vídeo aqui. <risos> Deve ter achado fofo, mas se foi ver os comentários ou a antiga taxa de likes e likes, deve ter percebido que todos estão jogando hate nesse vídeo. Quer descobrir o porquê? Continua assistindo aí. Bom, se você se aprofundar mais nos comentários, algumas pessoas relatam que a raposa estava sofrendo maus tratos. E por isso estava, entre aspas, rindo. E se você tentar reparar no pescoço do animal, ele está usando uma coleira com LED que provavelmente funciona como um controle de televisão. Que você aponta para ela e tem aquela luzinha que indica que ela recebeu o comando. O que aconteceu foi que as pessoas associaram essa coleira a uma coleira de choque. Que no caso, se vocês não sabem, é proibida em alguns países pela lei que não permite maus seus animais, assim como a coleira de vibração normal. E um desses países é o Brasil. A coleira de choque é proibida obviamente por causa do choque, que tem o intuito de assustar o animal e fazer com que ele pare de latir. Ela tem diversas intensidades de choque, dentre as mais baixas e as mais altas. E geralmente é utilizada para fazer o cachorro se assustar e até mesmo provocar dor algumas vezes. Por exemplo, eu estava navegando e vi uma coleira de choque e a intensidade máxima é 100. E por o cachorro ser mais sensível que nós, dependendo do tamanho e sensibilidade da raça, ele já começa a sentir a vibração no nível 2 ou 6. Nós humanos só sentimos a partir do nível 10. A vibração sendo muito intensa pode prejudicar diretamente a saúde do cachorro. Além de causar algumas vezes dor, porque dependendo do nível, ela pode estimular diretamente o músculo do animal. E também tem a coleira sonora anti-latido, que ela, é, como o nome já diz, é um estímulo sonoro. Algumas servem como clicker para o animal se sentir recompensado, e outras são realmente para punir ele. Onde o aparelho tem uma detecção de latido automática e dispara um som desconfortável para ele, que faz com que o cachorro pare de latir. Dessas três, a única permitida aqui no Brasil é a coleira sonora, porque ela não machuca o animal. Já as outras podem causar traumas e más associações até mesmo com coleiras normais além de estimularem diretamente o músculo e causarem outros problemas de saúde. Com essas proibições, o pessoal associou o vídeo da raposa rindo com o vídeo que contém a maus tratos aos animais, simplesmente por causa daquele detalhe no pescoço. Só que aquele detalhe no pescoço não é uma coleira de choque, nem de vibração e nem mesmo de coleira sonora. Ela é na verdade uma coleira rastreadora. Se fosse qualquer outra coleira, até mesmo alguns modelos da sonora, ela precisaria ser disparada por um controle na mão do indivíduo. Mas se você parar para pensar comigo, não faria sentido de colocar uma coleira de choque no animal. Nem de vibração, porque o animal se assustando com o um barulho não iria chorar, ele ia ficar quieto. E, como é uma raposa, seguia correndo por causa do susto, mas no vídeo estimula exatamente para que a raposa faça o barulho da risada. Também que certos estimulos das coleiras não só indicam para que o animal pare, mas forçam ele parar de imediato. Além disso, por ser uma raposa domesticada, mas mesmo assim um animal exótico, é mais que recomendado em países permitidos a ter uma raposa que utilize uma coleira rastreadora, assim como é recomendado em qualquer cachorro se não quiser injetar um chip rastreador no pescoço dele. Também tenho mais um ponto, que até onde eu sei sobre as raposas, elas sim têm o hábito de rir. É um som normal produzido por elas, geralmente de excitação ou alívio. Além disso, esse não é um som de desespero, muito menos um grito do animal. E bom, eu espero que você tenha conseguido saciar suas dúvidas sobre esse tão problemático vídeo. Se você gostou ou conhece alguém que já assistiu também, passa pra essa pessoa e deixa um like. É isso, abraços.